Porque o resto todo tá cagando pros artistas, pô. Muito. O nosso, depois o nosso, o eu tô falando, o nosso segmento do entretenimento é o que tá mais prejudicado, irmão. Muito. Todo mundo, cara. É hora de restrição Muito. pra isso, é um horário pra acabar aquilo, pra começar aquilo. Caraca, irmão! Cara, e tem. Tem, o, não, tem um porra, amigo meu que diga. veio aqui fa não, não pra, pra falar exatamente sobre esse lance dos artistas na pandemia. Ele falou que cada prefeitura recebe uma não, verba.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 Ninguém sabe por onde tá indo, né? Não vai, irmão. É isso que eu tô te dizendo. É cada um olhando pro seu. Cálice custódio. Ah, porra, é, porra. Ele vai ficar bolado comigo assim. Senão... Não, cara, mas não. Que... Você lembrou? Pô, você tá lembrou, É porque eu tô tomando coca. Se fosse cerveja, é, cara. Tava, tava tranquilo. Tava, a tava, vez tava fluindo. Melhor. Ele ficou constrangido que eu falei quando ele me ligou. e falou assim, pô, você bebe? Eu falei, cara, infelizmente. não. Mano. Tô, tô tranquilo, ele. Já tava oh, indo lá na Zélia pegar umas 24 oh, garrafas. Caraca, mano, eu acho que ele deve ter ficado assim, uma broxada, tá ligado? Né? Aquela broxada é, ruim. Exato. Aí você cara uma coca, né, mas o quê. É, Exato.